Alô, alô! No dia 29 de março de 2023, Alibaba anunciou uma reestruturação corporativa e organizacional e, tal e qual como o Helder da Silva disse aqui muito bem, a Alibaba vai se dividir e o maior especialista em Alibaba em Portugal fala da Inditex por um vídeo que eu tinha feito da Inditex como ela subiu mais de 50% no espaço de um ano e por isso muito bem dito, Helder, muito bem dito, ok? E também aqui o Hugo Miranda uh, perguntou sobre a reestruturação da Alibaba e por isso neste vídeo decidi então fazer-te aqui um apanhado geral do que é que vai acontecer e as implicações que isto pode ter para os nossos investimentos, para o negócio em si, que isso é que é o mais importante acima de tudo, e depois em segundo lugar para as ações. Por isso vamos ver como é que a empresa anunciou esta reestruturação corporativa e da organização e quais são as implicações que isso poderá trazer em cada um dos negócios, okay? Todos os dias os mercados chovem e deixam.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 que as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. E aqui está o anúncio da Alibaba para reestruturar aqui, apresentar uh, uma nova organização e também uma nova estrutura de governância. O objetivo é muito simples, tornar os vários negócios que detém mais autónomos, mais ágeis nas decisões de dia a dia, sem tanta necessidade de estar a recorrer sempre ao, ao CEO do grupo para tomar decisões que dizem respeito apenas e só a alguns departamentos muito específicos. E, e este é muitas vezes o grande problema dos conglomerados, de vários negócios, é que de repente tornam-se estruturas muito complexas, muito complicadas de gerir, e por isso é bom, ok? É bom quando se traz mais autonomia a cada um dos negócios, é bom quando se traz aqui mais independência a cada um dos negócios. E por isso, debaixo deste plano, a ideia é desenvolver seis negócios principais, seis grupos principais, que depois, de forma autónoma, Podem procurar uh, investimento, ok? Podem procurar obter financiamento a partir da emissão de ações, procurar ofertas públicas iniciais no mercado financeiro ou até uh, ir obter investimento, ir obter financiamento a partir de dívida, ok? E a ideia então é criar aqui uh, seis grupos que, se forem bem geridos nesta ideia de um conglomerado de negócios que não tem que toda a gente reportar ou mesmo lá de cima, a meu ver, funciona um bocadinho como a Berkshire Hathaway do Warren Buffett. E, um, e por isso, a ideia é fazer seis negócios em que, que em cada um deles vai haver um CEO próprio, um CEO ou uma CEO própria do um negócio para... Uh, Fazer as decisões, tomar as decisões do dia a dia. Por isso, vamos ver seis unidades: quais são elas? Cloud Intelligence Group, que inclui o, o, todo o segmento da cloud e de inteligência artificial. Lembro que a Alibaba é a quarta maior uh, provedora de, de. fornecedora de serviços na nuvem do mundo, é a maior no segmento asiático, seja China. Uh, e, e sei lá, Tailândia por aí fora, ok? e por aí fora, efetivamente a babá domina completamente o espaço asiático e o CEO vai se manter, Daniel Zhang, então aqui uh, chefiar toda esta componente. Depois teremos a Taobao Timal Business Group, que inclui todos os negócios de comércio online desenvolvidos exclusivamente na, na China. Ok? Temos aqui Taobao, Timal, Taobao Deals, a 1688.com, por isso alguns dos primeiros websites que foram criados para o comércio online na China. Quem é que será CEO? Trudy Quem é Trudy Uma das fundadoras da Alibaba em 1999, por isso é alguém que tem muito conhecimento da empresa, tremendo currículo, está mais que adequada para a função que vai exercer agora, inclusive ela, ela foi uma peça fundamental para o desenvolvimento de muitas das plataformas que a Alibaba coordena hoje, por isso quem é melhor para coordenar este novo negócio. Continuamos e no terceiro negócio que vão ser os serviços locais, isto é um negócio a meu ver menos interessante, na minha opinião, da parte da Alibaba, Inclui aqui estilo Google Maps de lá, que é o Amap, e outros serviços como o Elmid, que é de entregas, que é tipo Uber Eats, a Globo, etc. E por isso são negócios que, na minha visão, são, uh, estão em setores muito mais concorrenciais, muito menos interessantes, que perdem dinheiro, não, não trazem retornos, por isso não são muito interessantes. Ok? Seja como for, quem vai liderar? Fu Yu. Yung Fu Yu é, é presidente de, aqui da componente de internet e mobile da Alibaba, ok? É, tem sido tem coordenado todas as operações em termos de mídia, entretenimento... Uh, coisas ligadas aqui à internet e aos serviços mobile, por isso não é do, das pessoas que está há mais tempo na Alibaba, na verdade só está desde 2014, 2015, por aí e, uh, e por isso anteriormente passou noutras empresas, aqui há um mix feeling porque só está há uns 7 anos na Alibaba e a meu ver talvez não seja o cargo mais adequado de todos, mas ok continuamos no Global Digital Business Group, que inclui então aqui as plataformas de comércio online eh, fora da China, principalmente como a Lazada, que domina completamente o Sudeste Asiático, o AliExpress tem grande preponderância aqui na Europa, por exemplo, e outros como Trendyol, Daraz, Alibaba.com, etc, etc. Vai ser coordenado por quem? Por Fang Jiang. Fang Jiang não há é assim muita informação dele, pelo menos não encontra assim muita informação, de qualquer das formas uh, fundou uma empresa chamada Yumenk, okay? mas é diretor sénior da Alibaba desde 2014. Depois o segmento de logística, também um segmento que... Pode interessar alguma coisa para além do forte do comércio online, a logística, é o que eu estou de olho, talvez, e vai ser coordenado por Lin Wan. Lin Wan, presidente da Kanyiau Network desde janeiro de 2017, vice-presidente desde 2014. Antes de estar na Kanyiau, foi diretor de logística global da de... Amazon, ok, por isso é alguém que tem realmente muita preços sabe o que está a fazer, alguém que veio diretamente da, não digo número um em termos de logística global, mas que, sem dúvida alguma, é uma gigante global na logística, Amazon, e que veio agora há, desde 2014 para a KNAU na Alibaba, por isso grande, grande experiência no setor, a meu ver um ótimo currículo, muito adequado para o que vai fazer agora. E por último temos aqui o Digital Media and Entertainment Group, é o grupo de entretenimento e mídias digitais, inclui por exemplo, os estúdios da Alibaba Pictures, para desenvolver filmes, séries, etc. Também a Yoku, enfim, uh, alguns uh, negócios que, na minha visão, já não são tão interessantes assim. Vai ser coordenado por Lu Yuan Fan. Lu Yuan Fan, que é chairman, CEO, executivo e diretor da Alibaba Pictures Group, uhum. por isso alguém que também... Uh, está relativamente bem adequado para o cargo, okay? Agora, na minha visão, quais destes negócios serão os mais interessantes para eu vir a investir, no, para eu manter no longo prazo, caso haja separação da casa-mãe? E isto pode acontecer porque a própria empresa diz mesmo que cada uma destas empresas vai ser gerida independentemente pelo seu CEO e que podem levantar uh, capital, ok? Cada negócio destes pode levantar capital e procurar inclusive fazer a sua IPO à exceção do grupo de comércio online principal na China, que é o Taobao Timo Business Group, que esse vai continuar a ser para já, completamente gerido pelo grupo, pela casa-mãe, ok? Mas então, uh, destes seis, quais é que para mim me interessam mais em termos de investimento, caso assumamos que vai ser tudo separado? Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, os dois de comércio online, por isso aqui o Taobao Timal Business Group, que é mais exclusivo na China, e o Global Digital Business Group, que inclui aqui as plataformas de comércio online mais globais. E depois, em terceiro lugar, o Cloud Intelligence Group, sem dúvida alguma, é o, a meu ver, é um dos segmentos mais fortes da Alibaba e que mais ventos favoráveis pelas costas têm, porque cada vez mais várias indústrias estão a adotar os serviços na cloud, os serviços na nuvem. É muito interessante, a Alibaba inclusive fornece serviços cloud para algumas das maiores empresas no mercado asiático. E por isso, claramente, é uma avenida de crescimento tremenda. Para além disso, é um negócio que é altamente lucrativo, tem margens muito superiores aos negócios do comércio online. E apesar de que neste momento a cloud uh, ainda... Só representa cerca de 9% das receitas para o grupo, mais 1% do que no ano anterior, na verdade, quando era o 8%. Na verdade, o lucro, a percentagem de lucro, por isso a margem de lucro que traz este negócio é muito mais interessante do que os de comércio online que tendem a ter margens mais comprimidas, Aumento entre 3% e 5% para ser um bom negócio. Bem, isto quer dizer então o quê? Quer dizer que estes negócios vão ser separados já imediatamente e que uh, amanhã somos todos, uh, todos os investidores na Alibaba, são multimilionários? Não, claro que não, ok? Uh, na verdade não há datas ainda, não, só foi comunicada apenas a intenção de criar esta estrutura do ponto de vista da organização que desse mais autonomia a cada um destes negócios, isso não quer é dizer que amanhã já tenhamos as IPOs todas feitas, ok? Apareceu entretanto informação de uma potencial IPO de, de um dos negócios, da Alibaba, mas ainda não há datas, não há certezas do que vai acontecer, não há... Uh, por de como é que vai decorrer uh, esta estas separações caso elas aconteçam no caso sejam é IPOs caso sejam spin-offs qual é a percentagem que a empresa mãe tem qual é a percentagem que vai em free float para os investidores poderem uh, comprar as ações essas informações só vão aparecer quando, efetivamente, a empresa, as, essas empresas agora independentes considerarem fazê-lo, ok? Até lá, é tudo mera especulação, por isso deixa-te disso, dessas notícias que procuram estar a adivinhar o que é que vai criar para os investidores, porque todas elas vão falhar, ok? Agora, sem dúvida alguma, para mim, uh, os três negócios que, que estou focado é comércio, os dois de comércio online e o da cloud, são os mais interessantes, são os que trazem mais lucratividade, e, um, e os outros, uh, acho que são altamente concorrenciais e não, não, vou, não vou estar uh, a investir nele. Agora, algo que já aconteceu, sem dúvida alguma, foi que as notícias positivas deram lugar às notícias negativas que tinham vindo a arrastar as ações da Alibaba e neste momento uh, começam os jornalistas a fazer grandes louvores à, à empresa, a projetar preço-alvo muito maior do que há um mês atrás só por causa desta informação nova e de repente as ações sobram no mercado mais de 15% com estes constantes anúncios no mesmo dia. Algo interessante de ver foi, por exemplo, um analista da J.P. Morgan, o Alexi Haug, que, que há, já acompanha a Alibaba há algum tempo e também outros negócios semelhantes, e ele comparou aqui a Alibaba com uh, a reorganização que aconteceu na altura uh, na Google, em 2015, quando anunciou que ia ser Alphabet e que ia deter, então, uh, Google e YouTube. Por isso, uma reorganização estrutural que aconteceu na altura, que foi muito positiva as ações da Google, que dispararam 14% nos três meses seguintes, e uh, isto é, em outubro, em agosto, aliás, de 2015, e depois... Três meses depois de realmente essa estrutura ter acontecido, uh, em, outubro 2000, uh, em outubro de 2015, três meses depois as ações subiram mais 21%, por isso não acumulado 35% no espaço de meio de 12 meses, foi algo muito interessante. Isto porque Porque os fundamentais uh, tendem a melhorar com uma empresa mais ágil, mais autónoma, mais independente, e, um, e isso agora, este analista está a comparar com essa, essa situação da alfabeto, eu acho interessante esta comparação. Mas enfim, mesmo com esta valorização recente, ok, uh, no último mês 12%, desde 20 de março até agora 24%, isto não invalida o que está a acontecer às ações já desde outubro de 2020, por isso são dois anos e meio já, e que, efetivamente as ações caem 67,5% uh, nos últimos dois anos e meio. Estou preocupado com isso? Não, não estou, estou a investir na para mais de uma década, por isso está tudo bem, deixei os investidores entrarem em pânico por aqui fora, eu já fui fazendo reforço por aqui fora, já o falei múltiplas vezes nas outras análises, não me vou repetir, porque efetivamente é só ridículo ver que as ações só subiram 7% desde que, as ações, desde que a empresa entrou em Bolsa em setembro de 2014, quando o negócio vale pelo menos três vezes mais. As receitas triplicaram, os lucros duplicaram, enfim, a empresa é muito melhor hoje do que eu quero em 2014, quando nem a cloud estava desenvolvida, e, e para mim, claramente, é só ridículo que os investidores especificem a empresa em 266 bilhões de dólares. Mas enfim, meus amigos, é assim mesmo a vida no mundo dos investimentos, o curto prazo tudo pode acontecer, no momento as empresas não valem nada e são, as ações são levadas ao charco, no momento seguinte a empresa já é a melhor do mundo e as ações são levadas à lua. Os fundamentais não se alteraram assim tanto na Alibaba, continua uma excelente empresa com fundamentais tremendos com as ações altamente deprimidas, por isso continua paz e sereno a investir na Alibaba, sentada em cima das mãos a ver a apreciação das ações no longo prazo. Tá bom? Queria-te partilhar aqui esta informação da reorganização corporativa e espero que, que, que tenha contribuído também para conhecer um bocadinho melhor aqui a, a situação atual da Alibaba. Na minha visão, de forma resumida, parece-me um, um ótimo movimento porque trazer autonomia às empresas... É, é, e flexibilidade traz, traz também aqui grandes melhorias do ponto de vista corporativo. Bom, não esqueças de subscrever aqui o canal se ainda não o fizeste e vemos nos no próximo vídeo.